Eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar pela 27 sétima vez The Sims Mobile. Olá, mais uma vez. Tem alguém de aniversário ali, já tô vendo. você acha de acelerar essa história? Ai, me veio na cabeça agora. E vamos de. Tem desafios mas ainda, olha só. No último a gente foi muito bem, né? Eu nem quero jogar de novo pra não, não decepcionar, entende? Eu nem sei o que a gente tava fazendo. Acho que a gente tava. Ah não, eu entrei aqui depois de ter gravado e comecei a trabalhar pra gente poder ter dinheiro, né? Eu ainda não fiz o Sims inspirado me passaram um link diferente. Primeiro falaram que ia perder tudo, aí depois alguém me passou um link diferente que eu ainda vou analisar. Vai passar pelo Matheus pra ele analisar também. Aí a gente vai fazer, por enquanto, vamos seguir no nosso jeito padrãozinho mesmo. E eu acho que a gente pode dar uma acelerada nessa história, envelhecer alguém, colocar alguém novo na, na família, tipo, criar algum sim novo mesmo. Vamos todos para casa. Olha só, acho que os dois estão... Ah, e o bebê, gente, o Thiago sem H. Ó, oh, ó, oh, ele vai... Tá, eu vou subir ele de aniversário. Ele é gastrônomo, nem sabia. Eu vou colocar isso aqui, porque eu quero dinheiro. E agora a gente vai fazer ele virar uma criança. Vamos lá. A gente já chega de... Ué, meu Deus do céu, já virou. Eu nem consegui tirar foto dele. Ah, criatura divina volta aqui. Vamos ver ele de pertinho. Eu gosto de ver as mudanças de pertinho. Meu Deus, ele ficou muito lindo, gente. O que vocês acharam? Eu gostei, eu gostei. Vou ser sincera. Tem que pagar. Ai, eu não vou pagar pra transformar dessa vez, não vou ser boba Ai, essas escolhas surpreendentes Não é surpreendente, é chata Querem que ele seja cantor, tudo bem E eu não vou matar aqueles outros cinzas ali, tá? Fique bem claro que eu não vou matar ninguém Bom, acho que a gente tem que fazer aqui um eventozinho com ele, né? Pra ele crescer bonitinho, tudo certo, lá, legal Olha só, nem coisa de Halloween agora, que demais Ai, ai, se eu fosse viciada, eu tivesse o infinito, e ia conseguir, né? E, gente, eu nunca parei de gravar The Sims Mobile, eu nunca parei com The Sims Mobile. Então não tem por que vocês ficarem comentando, volta com The Sims Mobile, eu posto ele a cada 15, 20 dias, é normal. Ó, eu vou até falar pra vocês, o último vídeo que foi postado de The Sims Mobile foi no dia 21 de agosto. Não fazem nem 15 dias ainda, gente. Tô postando mais cedo. Então, eu, eu posto sempre regaladinho, gente. Não fiquem preocupados. Normalmente é um vídeo de The Sims Mobile. Alguns outros vídeos, ó, tipo, uns 4, um, dois, três, às vezes mais. De outras coisas, né? Agora, no caso, eu acho que vai ser três ou quatro vídeos diferentes The Sims Mobile, de novo. Por causa que a gente diminuiu a frequência dos vídeos. Então vai demorar mais pra sair desse mobile, talvez. Mas dessa vez não, tá saindo certinho. Então se acalmem aí, fiquem tranquilos. Eu não parei de jogar. Quer dizer, só jogo jogando. Só, só jogo gravando. Então, assim, o The Sims mobile não acabou, não vai acabar, tá bom? Ah, eu queria muito fazer essas coisas aqui. O que, que é isso? Ah, tá. As etapas. Tenho zero tampinha. Ah, é que eu não gosto muito dessa usina, eu acho ela muito cara, assim, né? Mas enfim, eu queria avançar a família um pouquinho. Deixa eu ver se... Ó, oh, tem como fazer o Frederico se aposentar. Mas aí a gente vai ficar sem... Assim... Ah, não, a herança da família é o Thiago, né? Eu queria que o Samuel se aposentasse. Por mais que eu goste dele e tudo mais, né? Assim, não ficar no Samuel. Ai, não dá, não dá. Não sei. Ah, eu gosto dele, só que eu quero colocar um sim novo aqui. Será que eu coloco uma mulher pra fazer um casal com o Thiago futuramente, assim? Ou será que ela vai... Ela não vai nascer sendo familiar de alguém, né? Eu acho que não. Ah, então vamos aposentar ele, gente. Vamos aposentar o Fredinho. Mas ele nem concluiu nada. Vocês escolhem, me falem. Eu aposento o Fredinho, faço uma mulher pro nosso querido Thiago sem H. Ou eu mantenho o Thiago aqui e faço ele ter mais um filho, talvez mais pra frente. Me falem, me falem. Se bem que... Será que... Ah não, eu apaguei as coisas de ter filho, né? Bom, quero que vocês escolham por mim, porque eu nunca sei o que fazer. No final das contas, a gente tá tudo no mesmo, né? Vocês estão envolvidos na história junto comigo. E assim... Eu até queria botar mais um filho, mas eu queria tirar o Samuel, porque ele não é da família original. Eu queria outra casa, queria fazer um segundo andar, que nem me sugeriram, mas não tenho dinheiro pra nada. Aí a gente fica meio, né, a deriva, assim, vivendo a vida. E quando eu lembro, eu boto eles pra trabalhar. Vou chamar ele aqui pra dar uns adesivos, que eu tinha que dar uns adesivos aí. Concluo essa missão pra desbloquear um terceiro sim. Vocês já me falaram, vocês já me explicaram umas 10 vezes Sobre essa corrida do colega de quarto. E eu nunca entendi. Eu, ou eu esqueci. Enfim, né, gente. Isso aqui não tá com cara que eu vou terminar agora. Nossa, super quero desbloquear isso aqui, gente. Vocês não tem ideia da minha vontade de desbloquear aquilo ali. Mas, gente, é tudo pobre. Eu não sei mais como não ser pobre. Não seja pobre, né, tipo. É isso, gente. Esse foi o nosso update quinzenal. Da nossa querida família mais vigiada